Então, é, é. E aí, beleza? Meu... Tudo bem, Tranca. Eu bem. E você bem? Eu estou bem. Ah, você notou que eu ignorei o estou? Sim, eu notei. Você falou eu bem. Eu bem. Eu estou, presume um estado. Graças né? <risos> à lógica, né? Que bom! É um verbo que denominação de estar. Exato. Um estado no um outro. Sim, sim. Estou te permitindo a liberdade de variar de estados. Tão gentil. Todos, tô... sou... sou um ditador benevolente. Nossa! Todos, todos. Somos ditadores em plena democracia vibracional. Limitados pela universalidade da divindade, né? Se não, o que seria dos seres, né? Então, lembra que eu disse para você que os padrões do bem são relativos aos estados? E o significado do bem é, é único para cada um? Então, eu estou bem... Parece uma alegação uh, que, por convenções, presume gentileza, mas é uma alegação vazia. Né? Às vezes a pessoa, eu estou bem, mas ela não, não sabe o que é estar bem para você. Então, há uma série de convenções, mas essas convenções nem sempre têm tanto interesse. É diferente de perguntar, você está bem, Juliana? Aí você fala, ah, é, é bem, aí eu tenho total interesse no seu bem-estar, vou tentar te ajudar. E é diferente. Muitas convenções e interações são apenas costumes, né? Sim, são formalismos. Tá bem. Então, quando eu falo ah, eu bem, eu ignoro... Isso é uma dica, tá? Eu ignoro o, o estou. Eu ignoro o sentido que eu tenho ou que você tem para o bem. Eu ignoro e, ao mesmo tempo, eu não dou sentido nenhum. Então, para as pessoas que não estão bem, na configuração atual das coisas, né, porque as coisas vão mudando, a gente vai evoluindo, vai implantando uh, o sistema mais adequado às configurações do ambiente, a pessoa fala para ela mesma, não precisa parecer estranho com os outros. <risos> eu bem... E, as configurações, e aí você fala, eu bem, dentro do bem, você fala, eu quero todas as configurações de bem-estar possíveis, uh, das melhores para mim. Quero estar bem, pleno, sereno, eu quero estar uh, sempre da melhor maneira. Quero felicidade, etc e tal. Você faz do seu jeito. Cada um faz do seu jeito, com seus desejos. Aí você você fala, eu bem, isso vai gerar um bug um bug no, no, nos, nos ditados e costumes, e dogmas e regras de, de jeitos de estar. Porque você quer bem e você não está bem, então o seu bem tá, não está adequado às condições ali. Ah, tranca, eu estou vendo, mas eu estou com muita dificuldade, as coisas estão difíceis, eu quero melhor. Então, dentro do seu bem, você configura isso. Eu quero melhor, eu quero coisas fáceis, eu não quero passar por problemas que eu venho passando. Cada caso é um caso, mas a gente vem com esse, esse, esse código coringa aí. Eu bem ou eu feliz. Uh, um modelo de uh, pensamento. Vamos, vamos supor que a pessoa está infeliz, está me ouvindo. Caiu aqui para me ouvir. Aí ela tem essa dica aí, ela já vai recebendo downloads, tá bom? Tá bom. Recado dado. <risos> Vamos ao conteúdo. Né? <risos> uh, hoje o tema é legal, né? O tema é leve, é, como você Leita. disse. Tema um, tem um de happy hour. Um tema muito gentil, né? Um tema é bom de discutir entre, entre pessoas... que ouvem as outras e tal ah, <risos> lembra que a gente estava falando ah, de, de processos interativos, de curvas de onda, de, de conceitos ah, geométricos essa semana sim, do, do eixo transversal da, hipérbole, da hipérbole, do eixo transverso da hipérbole isso tudo isso tá bacaninha, né? Sim. Até ali a gente chegou ali numa zona diabólica de, de, de, de interação, uh, retriando e triando ambientes ou infernais ou saudáveis. Tudo isso ele, uh, presume uma narrativa simbólica. E costumes. Nós podemos adentrar uma uma interpretação filosófica baseada na moralidade, na ética, em estilos de vida e padrões de direito humano. Mas nós vamos no cerne de, de um grande problema que, na minha opinião, é um dos maiores problemas, porque ele atua de uma maneira problemática. A intenção é boa, mas a atuação é de maneira problemática. Você se lembra que nós dissemos também que os padrões dissociativos são difíceis de manter, então eles precisam de padrões de reforço e serem nutridos com muita força ali com histórias elaboradas, com contextos que não exaltam a agência, que dissociam os seres de outros seres, diminuindo a força do voto e da opinião e tal, e tal, e tal? Sim. A religião, ela vem tentando... Suprir essas lacunas, esses espaços que a falta gera no ecossistema interativo multidimensional. Na função unir versos, que são transcendidos pelo desejo, há espaços, há lacunas, que, o, o desejo, que o, a falta gerou no ecossistema terrestre. Primezinha? Primezinha. A religião vem, através da história humana, trazer um sentido, tentar consertar a, uma conexão entre o início da lacuna e o término da mesma para favorecer uma melhora na qualidade de vida, dando sentido à vida, dando sentido à aos preceitos e processos. A ideia é boa, não é? A ideia é boa. Então, ela tenta tirar os transtornos, que o ser tenta transtornar aquele espaço com códigos de operação. Até aí, a ideia é legal. O problema ocorre quando os códigos de operação são mais falta. E quando a gente fala em religião, a gente lembra uh, islamismo, budismo, xintoísmo, uh, jainismo, judaísmo, cristianismo, essas descrições de padrões religiosos e filosofias. Mas não é isso só. O conceito de religião, o conceito de religar é maior do que esse. A religar um ponto A, a um ponto B, que está faltando na, na no eixo de transversalidade do processo desejante e interativo entre o universo pessoal e o universo comum. O dinheiro é uma religião, o capitalismo é uma religião, a, o medo é uma religião, a o comportamento predatório na religião. Por quê? Por que, que eu estou dizendo, isso pode parecer que o Exu veio criticar todas as religiões? Não é. Um, a narrativa no sistema né, é igual. A, a tentativa de unir o, o preencheram a lacuna da falta, o método é o mesmo. Ah, então você vai me dizer que tem uma religião correta, ou outra correta? Não. O correto seria não ter falta. É, durante diferentes filosofias, poderiam ter o nome de religião, não há nenhum problema. A falta problematiza qualquer estrutura. Pesado, né? Coisa tensa Ainda bem que não está leve, não está de boa né? Ainda bem que eu não tenho religião Você tem religião? <risos> Mas é, é o fato Então como é que resolve? Né? Como é que resolve? Se a sua, se a sua se a religião que você segue Foda-se, não importa Ela não está te incomodando? Não há problema Não há problema, está perfeito só há problema quando o processo de preencher o espaço, o vazio, preencher a falta, está te incomodando. É um dogma. Quando isso ocorre, isso vem com mais falta. A religião do dinheiro. A religião do dinheiro ela vem com a ideia de falta, que você tem que buscar dinheiro. E o dinheiro é muito importante, e o dinheiro é escasso. E todas, toda a Bíblia né, do, do, do dinheiro, né? Que roda principalmente em países subdesenvolvidos como o, o Brasil. Não que os países desenvolvidos sejam desenvolvidos, né? Fica a crítica também esse termo estranho. Mas, enfim. Ah, a... É outra lacuna que se preenche. Assim. É outra, outro problema. Outra religião aí, tá vendo? A religião. Então, assim... Um... Se está te incomodando, né, você não usa esse verbo que está sendo proposto. Você diz, esse dogma, essa crença, a subjetividade que isso quer, que, é, que traz, que vem com essa afirmação, por exemplo, você tem que sofrer para ser feliz. né? <risos> A, a, a frase já se anula, né? Uhum. É, Então, mas essa afirmação incomoda. A subjetividade dessa afirmação, sofrer, porque sofrer não é uma palavra vazia, que o sofrimento é relativo para cada um, cada um quantifica e qualifica uh, suas formas de ver o mundo. Um, essa alegação, esse dogma, ele vem... E te condiciona a uma única maneira de preencher essa falta para chegar à continuidade da sua jornada, para chegar ao objetivo do seu desejo. Quando você nega, mas você se reprime, você tenta transtornar. Como corrige? Como é que corrige? Como é que você vai receber outros dados? Entendendo que o modelo de funcionamento da realidade, todas as religiões, todas, mesmo as que eu gosto mais, eu, eu tranca a rua, todas atuam na falta. E se elas não preenchem falta, com ideias de abundância, ética, e um estilo de vida, uma maneira de viver mais coerente com os produtos, desse, dessa maneira que ela oferece, né? ah, sai fora. Você fala, eu não quero dessa forma, eu desejo preencher essas lacunas com dados mais condizentes, com a minha situação, com a minha realidade. O sistema já tem condições de oferecer isso Através de ideias. E aí é, com, com, é, é, é confiar nessas ideias. Elas trarão alívio. Elas vão vir e vão é, oferecer uma nova, uma nova estratégia, uma nova maneira. E isso vai te aliviar. Confia nisso, confia nisso. Confia no que na sua intuição, confia no que você, um, no fundo, deseja desconfiar. Porque quase sempre a solução que vem pra, na sua mente, né, vem na sua imaginação, para preencher aquela lacuna, ela precisa de um movimento à maturidade. Porque... Isso, o, o, a evolução vem com os seus processos instintivos, emocionais e do subconsciente. Então a postura para preencher aquela lacuna é uma postura mais madura. É aceitar esse convite. Trocar o medo pela pelo amadurecimento, pela responsabilidade. Trocar esse medo por curiosidade. E se é uma situação muito cabeluda... <risos> É uma situação difícil, numa é situação que você não vê saída, e você já refletiu, já pediu dados e você uh, não consegue diferente. Aqui estou, pode procurar a gente. Beleza? O... Hoje foi bem completinho, conciso, né? Foi sim, tranquilo. Nem ficou com dúvida? Sim. Não, bem claro, me parece é, como expansão e amadurecimento, expansão, ampli ampliação do grau de consciência do ser, é como se aquelas fases da vida onde você calçava 36 e você passa a calçar 37 e, e muitas ah. vezes o, o, o grupo ou o sistema, ou o que seja, onde você está ali afiliado, é, não, não oferece sapato 37%. Então isso, a é um ótimo apertar. exemplo Isso, ótimo exemplo Você não consegue ótimo caminhar exemplo. bem com aquele conjunto de ideias Então isso pode ser um, ampliado por um conjunto de ideias Que representa um grau de consciência Mas que inclui e transcende uh, aquele Porque se está adequado ao grau de consciência Que você é capaz de expressar Você caminha bem com aquele Aquele conjunto, aquele ideário, digamos assim, certo? Exatamente, exatamente. Uh, nós vamos falar sobre o processo de morfismo, o processo de interação, como que essas ideias vêm, como é que essas ideias interagem, como é que elas são acessíveis quando você se coloca de forma receptiva. É só ter um pouquinho de paciência. Vamos tirar esse nozinho da religião para dar nome aos bois, né? Dizer que o capitalismo, dizer que movimentos políticos são, todos se comportam de maneiras religiosas. Né? E aí a gente consegue uh, incluir e transcender esses processos com o objetivo de funcionalizar suas ideias iniciais, que foram boas, né? preencher a falta com estratégias. Né? Mas nem todo o sistema de crença uh, evolui de forma consistente com a, o resto da humanidade e nem todo o sistema de crença, ele não é dogmático ao ponto de reprimir o ser e problematizar o ser como fonte de todos os seus problemas. Isso não é verdade. Isso já não precisa ser muito inteligente para entender que isso está mais para... Como é que você chama? É ditadura? Né? Tá mais para Ditadura... <risos> Do que um processo gentil Sim, tá um processo repressivo E não Sim. um processo ah, expansivo, evolutivo É isso mesmo é, é isso, basicamente isso Reflitam dúvidas, estamos aqui É só para colocar o pontinho da religião ali No lugar dela Para ela não é, Ficar de fora do nosso processo analítico <risos> dono Co, né? <risos> Paz, obrigado, <risos> tio e é nóis. Gratidão, tranca.